Algo almoçada, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas de Química hoje trabalhando com um exemplo prático. Veja o enunciado. A glicose C6H12O6 reage com oxigênio para produzir dióxido de carbono e água. Qual é a massa de oxigênio, em gramas, necessária para a reação completa de 25 gramas de glicose? Qual o total em gramas de massa de dióxido de carbono e água formado no final da reação? Vamos fazer aquele nosso método? Você pausa o vídeo um pouquinho e reflete sobre o que deve ser feito. Em seguida, nós faremos toda a reação juntos, não se preocupe. Tudo bem. Primeiro vamos ajeitar a reação química. Temos glicose C6H12O6 que irá reagir quimicamente com o oxigênio em sua forma molecular O2, o que resulta em dióxido de carbono e água. Agora a próxima pergunta é: essa reação está balanceada? Há conservação de massa aqui? Pensemos em cada elemento dessa reação. Vamos começar pelos carbonos. Temos seis carbonos no lado esquerdo dessa reação. Quantos carbonos temos no lado direito? No momento, apenas um, aqui, junto desta molécula de dióxido de carbono. Então, se quisermos que os carbonos sejam conservados, precisamos ter carbonos no lado direito também. Podemos colocar um 6 aqui, e agora os carbonos estão equilibrados. 6 nos reagentes e 6 nos produtos. Agora, vamos examinar os outros elementos. No lado esquerdo, tenho 12 hidrogênios no total. No lado direito, apenas 2. Então, se eu quiser deixar essa reação corretamente balanceada ou em equilíbrio, posso multiplicar a molécula de água. Em vez de apenas 1 um, aqui, eu poderia ter 6. E agora seriam 12 átomos de hidrogênio. E, então, os carbonos e os hidrogênios estão equilibrados. Por último, então, precisamos pensar nas moléculas de oxigênio na reação. À esquerda, temos 6 oxigênios aqui e outros 2 oxigênios aqui, resultando no total de 8 oxigênios. E à direita, tenho 6 vezes 2, ou seja, 12 e mais outros 6 oxigênios aqui, totalizando 18 oxigênios no produto. Então, eu tenho que aumentar o número de oxigênios do lado esquerdo, no lado dos reagentes. Então, se eu pudesse, de alguma forma, transformar isso em 12 oxigênios seria o ideal, vocês não acham? Então, a melhor maneira de transformar isso em 12 oxigênios é multiplicar isso por 6, olha só. Então, se eu colocar um 6 bem aqui, eu acho que conseguimos equilibrar tudo. Então, eu tenho 6 carbonos em ambos os lados, 12 hidrogênios em ambos os lados e 18 oxigênios em ambos os lados. Portanto, essa equação agora está totalmente balanceada. Agora, nós precisamos ver uma tabela periódica dos elementos químicos. Precisamos conferir o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Vejamos o hidrogênio. A tabela periódica dos elementos nos fornece a massa atômica média do hidrogênio e também a massa molar que é de 1,008. Portanto, é 1,008 g por mol de hidrogênio. Agora, vejamos o carbono. O carbono é 12,01 gramas por mol de carbono. E, por último, vamos conferir o oxigênio. O oxigênio, equivale a 16,00 gramas por mol de oxigênio. Vamos utilizar essas informações para os próximos passos. Podemos usar essas informações para descobrir as massas molares de cada uma dessas moléculas. Por exemplo, a glicose bem aqui. Se estamos falando sobre C6H12O6, quantos gramas terá um mol de glicose? Bem, são 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Teremos que fazer algumas multiplicações. Então, maneira Seria pensar que fazendo 6 vezes isso, 12,01, mais 12 vezes 1,008, mais 6 vezes 16. Então, isso aqui vai resultar em gramas por mol. E Isso vai ser igual a, vamos ver aqui, aqui dá 72,06, mais 12,096, mais 6 vezes 16, que dá 96. Claro, isso tudo aqui está em gramas por mol. Então, vamos somar. Ó, 72 mais 12, são 84, mais uh, 96, isso aqui vai ser igual a 180. Tenha certeza de que você arredondou corretamente os valores após a vírgula. Aqui são 60 milésimos, aqui mais 96 milésimos, então, são 156 milésimos de grama por mol. E, então, quando você for somar esses números, você deverá arredondar com precisão. Terminamos com a glicose, agora vamos pensar no oxigênio aqui. Uma molécula de oxigênio molecular tem apenas dois átomos de oxigênio. Então, vai ser duas vezes isso, ou seja, 32 gramas por mol. Beleza, agora vamos para o cálculo das moléculas lá nos produtos aqui à direita. O dióxido de carbono são dois oxigênios e um carbono. Então, dos dois oxigênios, nós temos, então, 32 mais aqui do carbono 12,01, resultando, então, em 44,01 gramas por mol. E, por último, nós temos a água, então, H2O. São dois hidrogênios, então, são 2 vezes 1,008, resultando em 2,016, mais um oxigênio, que vale 16 gramas por mol. Portanto, aqui, 18,016 gramas por mol. Mas a gente pode arredondar isso daqui na casa dos centésimos. Uh, daria algo em torno, então, de 18,02 gramas por mol. Belezinha, agora podemos pensar no próximo passo. Quantos mols de glicose temos em 25 gramas de glicose? Precisamos fazer umas transformações aqui, acompanhe. Podemos multiplicar e dizer que isso é para cada mol 180,16 gramas. Fazemos as equivalências, ó, 25 gramas de glicose vezes 1 sobre 180,16 vezes mol por grama. Podemos cortar aqui os gramas e sobrará apenas os mols de glicose. Isso tudo então será igual a 25 dividido por 180,16. Temos três algarismos significativos nessa divisão, portanto eu vou arredondar aqui para 0,139 mol de glicose. Ok, agora voltemos ao enunciado. A primeira pergunta feita é quanto de massa é necessária para fazer uma reação completa com a glicose? Bem, para cada mol de glicose precisamos de 6 mols de oxigênio molecular, então vamos multiplicar 0,139 39 por 6, portanto, 0,833. Precisaremos, então, de 0,833 mols de oxigênio molecular para a reação. Multiplicamos isso vezes a massa molar do oxigênio molecular, ou seja, vezes 32 gramas por mol, que resulta em 26,7 gramas de oxigênio. Lembre-se sempre de verificar os algarismos significativos, tá? E assim, respondemos a primeira parte da pergunta. E a próxima pergunta é, quanto de CO2 é formado em gramas? Lembre-se, para cada mol de glicose precisávamos de 6 mols de oxigênio molecular e produzimos 6 mols de dióxido de carbono e produzimos ainda mais 6 mols de água. Então, se pegarmos esse 0,833 mols e multiplicar isso vezes a massa molar do dióxido de carbono, que é 44,01 gramas por mol, isso vai ser aproximadamente igual a 36,7 gramas de dióxido de carbono. E, mais uma vez, você pode ver que podemos cancelar algumas coisas para nos dar o resultado em gramas. E, por fim, podemos fazer isso também com a água. 0,833 mol de água vezes sua massa molar, que é 18,02 gramas por mol de água, vão nos dar aproximadamente, aqui com três algarismos significativos, ou seja, 15 gramas de água. E, mais uma vez, essas unidades aqui podem se cancelar para nos dar a unidade correta. Viu só? Tudo é uma questão de raciocínio. Primeiro, verificamos se a equação está balanceada. Depois, anotamos as massas molares e fizemos as multiplicações. E, por fim, fizemos os cálculos pedidos no enunciado, sempre nos atentando às casas após a vírgula para anotar corretamente os valores significativos. Bons estudos e até a próxima!